Another love. So, yeah, testando um, dois, três, testando, e aí galera, beleza Dragou aqui na área desta vez, voltando para contar para vocês como acabou a minha história. No caso, não acabou, ainda vai ter vários vídeos e eu gostaria de mostrar a minha neguinha como ela está Eu estou no level 81 E estou upando pra caralho Inclusive eu quero ensinar pra vocês algumas manhas Primeiramente vamos mostrar minha evolução Pra vocês verem como está meu personagem Eu já estou level mais alto Eu estou migrando para minha fortaleza Pra fazer Muitos portais, no caso Aqui ó, estou já no meu esconderijo E esse aqui, você cria o esconderijo E pode colocar os NPCs que você quer Pra mim é mais útil deixar a Zana A Zana é um NPC especial que vem aparecendo nos mapas Quando você abre, se encontra ela dentro do mapa E você faz a missão E esse aqui é o Vagan Eu não sei porque ele tá aqui dentro Eu acho que ele entrou pro acidente Depois eu jogo ele fora E gostaria de mostrar a vocês como é que tá a minha build Minha build tá meio... A pelona tá ligado? Eu fiz o um seguinte, galera. Eu fiz um de um jeito onde eu fiquei com muita defesa, e muita resistência, e muito dano. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir um mapa aqui, qualquer ah, cristal. Ouro não. Eu vou pegar um mapa mais aberto, pois eu gostaria de mostrar pra vocês. Aqui, ó. Deserto. Pronto. Tem um aqui no deserto. E vou de logo de cara aqui aproveitar e vou usar logo meus buffs padrões Um que é de gelo Essa aqui é a armadura dele, dela, no caso é um buff de armadura que dá armadura E eu deixo aqui, ó essas são os skills Vaal, essas skills enchem no, maio, no meio do mapa Elas vão encher gradativamente conforme eu vou eliminando os aulos Já estou aqui dentro, eu vou invocar meu golem Eu gosto de usar esse golem de pedra porque ele tem uma skill que enche o life dos outros E... eu boto aqui... Cara, estou é todo atrapalhado, Que eu mudei minha customização É muito skill e, pouca... e pouco botão, tá ligado? Aqui ó, falta invocar meus fantasmas Então, eu vou matar algumas vítimas aqui Tá vendo? Eu jogo... Lembro daqueles. daqueles. daqueles sumonãozinhos dos espíritos raivosos? Pronto, olha a apelação. Eu vou sumonar logo esses aqui, ó, tá vendo? Eu vou puxar logo os fantasminhas desses, que meus fantasmas, eles são mais fortes se a gente soltando fogo, tá vendo? Ó, tá vendo? Minhas pernas, é tudo voltada pra perfurar, dando proteção de fogo. E vou invocar. Eita, caralho! Vou invocar meus baba-ovos. Prontinho, e eu gosto de ficar apertando o que para dar meu gás. E eu tenho um, olha só como é que tá meu combo. Ah, esse aqui é muito massa, velho. Esse aqui é o melhor que tem para transformar em fantasma. Ele é muito forte, tá ligado? Quando ele pega assim a queima-roupa, ele causa muito dano. Deixa eu ver, tem outro? É o mesmo, é? Esse que abriu o buraco aqui é o mesmo. Ué, porque sem querer eu explodir ele pra fazer... Porque tem essa skill aqui que ele explode os corpos. Ele explode e transforma em buff para os meus minions. Aí. Vamos pegar mais esse... E... Pronto, fechei. Tá com tá tapelão. <risos> Pelaço do caralho Eu já estou um pouquinho poderoso, né? Esse mapa aqui é um mapa de level 68 Não é tão forte, Não é tão forte Mas já dá pra notar como eu tô matando o feito merda, né Ó, esse bicho especial aqui, ó <risos> vocês estão vendo apelações, cara Tá explodindo mesmo Eu botei um filtro, tá ligado Eita, nem matei ele, Eu sei que tinha matado Eu tô pegando umas skills novas aqui Eu vou checar depois esses skills Pra não ficar o vídeo pronto eu Aqui vou fazer a missãozinha desse Mesh Esse aqui é um dos Meshs, tá ligado Que existe, que eles dão acesso a pedras Eles vendem pedras e vendem Armaduras, tá ligado? É muito bom você fazer as missões dele pra, né? Mas eu acho que eu não vou fazer não, porque vai ficar muito grande o vídeo. Então eu vou só terminar esse mapa aqui, pra... só que é pra vocês entenderem como é que o meu personagem está atualmente. Né? Pra vocês verem a evolução gradual deles. Eu ó, tô invocando logo porque eu vou abrir isso aqui, ó, não ó, Aí quando eu abrir, ó. ó. acabaré. Não nada, velho, que Ó a minha armadura. 8.300. Tre... Quando eu uso o buff. Tá vendo, ó. As duas skills do Vaal aqui, ó. Elas acabei... acabaram de encher. E vou soltar elas, tá ligado agora? Daqui a pouquinho. No... Tá vendo? Eu soltei uma só para vocês verem como é que é, ó. ó. a velocidade. Porque vocês não iam ver, não. Porque se misturasse com a outra, vocês não iam ver o que eu ia fazer. Mentira, eu soltei para um acidente mesmo. <risos> Mas foi até bom eu ter feito isso porque vocês não teriam um, como um acompanhar, não. E meu life, ó. Ó, eu não tô enchendo meu life, não. Isso aqui é ele enchendo sozinho. Eu não tô enchendo nada aqui. Eu quis fazer um char completo, tá ligado? Quando ele tivesse defesa matasse rápido e me custou caríssimo cara você não tem noção como isso me custou velho eu andei jogando pra caralho aqui fazendo juntando os pontozinho porque esse jogo ele tem esse problema né você tem que jogar muito ele pra ficar forte né? tipo mais que você ser esperto também ajuda pra caralho tá ligado mas você no final das contas o tempo é é, é tudo tá ligado não adianta você não dedicar tempo e você vai demorar pra ser forte tá ligado porque você tem que ter a sorte de dropar uma exaltéria, tá que é uma pedra, um orbe no caso. Esse orbe é o, é o orbe mais caro do jogo e ele vale muito e dá pra trocar por itens bem fuderosos, tá ligado? Olha, olha a sorte que eu tive, galera. Dropou dois itens lendários de uma vez só, velho. Olha a sorte, cara. Eita, esse anel eu já tenho. Ah não, esse anel é diferente do meu, ó. Caralho, velho, eu queria ter esse anel só pra testar, ó. Isso aqui dá 20% de ignição, tá ligado? Quando você tá em fogo. E essa pata aqui, ó. Eu não sei nem o que que é. Caralho. olha, o bicho, o bicho, o bicho. Caralho, nem escutei, ó. Ele tava gritando aqui. É aquele bicho especial. Quando você mata ele, tem uma opacidade muito boa de dropar itens lendários também. E... O jogo, galera. Ele praticamente, ele fica muito fácil depois que você decidi seguir por um mundo tá ligado, um caminho eu assisti alguns vídeos na internet, tá ligado pra fazer a minha build eu não fiz ela na cega, né e eu, no caso, eu adaptei minha build conforme eu pude, tá ligado porque as builds que eu encontro na internet são lendário, tá ligado e é muito difícil você ter dinheiro pra bancar esses lendários e ter as pedras que eles têm, tá ligado porque tem umas pedras que são raríssimas, tá ligado olha viu esse pão? esse pão aí ele foi bem diferente por conta do meu filtro de itens que eu tô usando esse ele destaca tá ligado os itens os itens no caso lendários os itens mais maior destaque assim ele faz tanto para passar em branco como é normalmente passa tá ligado que ele faz só um barulhinho besta. Eu já estou quase no final do mapa, daqui a pouco eu vou chegar nos bosses sempre. São dois bosses aqui, são arqueiros eu acho que eles estão aqui, ó. eles estão aqui ó. Vê só, vou soltar primeiro o exército E depois ó, o meu rage E depois o turbo Saca só, o cabareco é mesmo estou soltando Não dá nem para ver o boy, né? Está ali no meio, do outro, outra armadura lendária, eu nem sei, essa aqui eu não tenho não, algumas eu até tenho, ó, level 35, não é tão forte não, ela dá redução de mana, máxima, ela reduz 50% da minha mana, mas me dá um power charge a cada inimigo que eu matar usando um critical strike, ou seja, que eu der um crítico nele, dá pra explorar ele, e... Pronto, eu já mostrei já o como eu estou forte e como eu fiz a minha build No caso, a minha build é baseada no play of Hands, que é um cajadozão que dá é, Eco, que é uma magia muito poderosa, que ela praticamente aumenta em 50% a skill É uma magia, no caso, e eu boto a Eco no Sumo Range spirit espírito, que é aquele é, invocar espírito furioso Como eu mostrei no vídeo anterior só que deu uma maneira muito mais ridiculamente fraca né? A minha armadura eu comprei, tá ligado? Ela foi até cara, foi 12 caos Eu comprei ela E... e... A primeira parte do vídeo vai ficar por aqui A segunda parte é já já Pronto galera, voltamos à segunda parte do vídeo E eu gostaria de ensinar para vocês Como vocês devem fazer Quando vocês perceberem que já estão chegando na dificuldade Ahn... Vamos cuidado, merciless no caso é Impiedoso, pra vocês. Quando você estiver no ato 4, vai ficar praticamente impossível para vocês continuarem jogando, pois esses monstros aqui, a partir do Chaos Dream, da Arezzo's Dream, são dificílimos, são apelões. Inclusive o próprio o Malakai, tá ligado? O Malachai lá, o Finalzão Boys, ele é muito, mas muito apelão. Você não vai aguentar, certeza absoluta que você vai ter que parar pra upar. Então eu aconselho pra vocês a eu pare nesses dungeons aqui ó, em Crematório, aqui ó, em decrypt tá ligado, que é a cripta, tá ligado, no Ato 2 é né? decrypt no Ato 3 vem pra Crematório, ou então vem pra aqui ó, ó The Solaris Temple, ou The, Lun The Lunaris Temple, e assim vai, tá ligado? Tipo, pega essas dungeons que ficam deslocados assim no meio do mapa. Ó. The Club of the Chamber of Sins, tá ligado? No Ato 2 também é muito boa. No Ato 1 eu não conheço nada decente, não. Eu nem recomendo, porque Ato 1 é Ato 1, né? Mas quando vocês tiverem por volta dos 60, tá ligado? Assim, digamos 65, vocês já vão começar a abrir mapas. E os mapas eles dropam pelo cenário, eles dropam de arrodo. E você junta muito mapa, tá ligado? Eu não se preocupe aqui, ó, tá vendo? Tenho guardado aqui, mas já usei pelo menos uns 40. E como vocês sabem que como é que funciona, é assim, ó. A partir de 65, vocês aguentam tranquilamente mapas de Tier 1. Vocês botam aí Tier 1, pode abrir que vai ser GG pra vocês, é facinho pra vocês. A partir de, de, de, de cima disso, Tier 2, tá ligado? Aqui, ó, vamos lá. Tá vendo, ó. Aqui, ó, tem um oásis, mapa de oásis, tá ligado? Em tier 2, só que esse aqui é mágico ainda. Ele vem em. Ele, ele vem bonificar, tá ligado? Ele é meio mais apelão. Vocês evitam fazer esses mapas. Espera ficar mais forte pra vocês fazerem, tá ligado? Pega os mapas brancos mesmo, os mapas comuns, ó, tá vendo? Tier 1, tudo tier um, ó. Tier 2, o Gate Map, tá ligado? Esse Gate Map ele também tem tier 1, tá ligado? Ele é assim, tá ligado? Tem os tier, tá ligado? Vale a pena você ir de, de acordo, tá ligado? Tipo. Na maneira, você vai e 1 Quando você tiver level 70 Começa aí os tier 2 75 pra lá só... já começa, tá ligado? Os, os bonificados, o tier 1, o tier 2 e o tier 3, tá ligado? Mas, o tier 4 Você ainda vai ter uns cacete ainda, você vai tomar tá Que é belão, que tem uns unix, Os unix bosses Nele, que os chefes eles botam pra fuder, tá ligado? Eles têm uns como miserável. Que, e, que, e é exatamente o segundo ponto que eu vou bater com vocês: que vocês não vacilem. Sempre lembrem de ajeitar a defesa, o life e suas resistências. Sem isso, seu personagem é um lixo e morre feito merda. Você precisa equilibrar. Sempre deixar isso aqui topado em 75. Tá ligado? A cada dificuldade que você vai passar, tá ligado? Começa no normal. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Se eu fosse jogar no normal, saca só como é que é. Tá vendo? Opa. Ó, 138, tudo, tudo topada, tá ligado? É o dobro que eu já preciso, tá ligado? Que a cada nova de dificuldade você vai decair em 40 pontos, tá ligado? Ou é 35 pontos, é alguma coisa assim, eu acho que é em 35, que eu tenho quase o dobro ali, tá ligado? Aí vocês têm que se ligar, meu velho, sem resistência vocês são lixos, sem life também e sem defesa também. A defesa, no caso a armadura, vocês têm dois caminhos, se vocês investirem em evasão, estão de boa, não precisa de, de armadura não mas precisa de life porque às vezes as evasões elas falham né e pegam em vocês e o dano come tá ligado A é, evasão é como se fosse um segundo tipo de armadura na verdade esse jogo existe três tipos de armadura armadura que é o shield que é esse esse é o shield de que é mais é esse aqui ó de mostrar aqui peraí é o escudo de energia o energy shield tá ligado? aquele abreviado aqui ó tá só shield tá vendo só Shield. O Energy Shield, ele é geralmente mais pra magos, tá ligado? Que vão ter é, mais roupas leves, tá Porque tem isso também a é, esse jogo. Ele tem uns, umas regras que quando você veste armadura pesada, você tem um, um, uma desvantagem na velocidade, tá ligado? Se você não tiver força, ou se você não é guerreiro. Tem umas coisinhas assim. Eu não sei ao certo como é que funciona, mas tem, tá ligado? E o Energy Shield tem suas próprias categorias, tá ligado? Só que... É uma via muito complicada, porque você mexer com Energy Shield você tem que manjar, tá ligado? Porque é muito complicado, tá ligado? Eu, particularmente, eu manjo um pouco e já sei de antemão como funciona. E o que acontece, galera? Nunca tenta fazer um personagem baseado em Energy Shield logo de cara, não, velho. É o primeiro personagem do servidor? Beleza, tu faz ele desse jeito aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Pega o primeiro personagem baseado em armadura pra ficar bem simplesinho e vai guardando os itens que você quer, ó. tem tenho itens fuderosos aqui, ó. um aqui o armadura que dá 322, isso aqui pode parecer, tá ligado, ser baixo, mas é altíssimo, tá ligado? Porque os bonificadores do energy shield são maiores do que os da armadura. Se eu boto um negócio desse aqui, ó, 322, facilmente eu ficava com mil aqui de energia, tá ligado? Porque é diferente, tá ligado? É mais fácil os bonificadores, tá ligado? As armaduras apelam mais, tá ligado? nisso tá ligado, porque a, a, o, o, o energy shield ele é o segundo life, tá ligado, é o seu segundo life, tá ligado, praticamente e o energy shield ele tem um porém, tá ligado, não, tome cuidado, se vocês por acaso for fazer energy shield, lembre-se caos anula, dano por caos, aquele dano né, o elemento caos anula o energy shield, passa direto, tá ligado, da sua, pro seu life, então tome cuidado, viu e galera, uma coisa também Uma terceira coisa que não pode faltar para vocês, quando vocês já começaram Tá nos 65, os seus Caos, inclusive Vou mostrar para vocês, ó, este aqui é o Exalted, tá vendo? Este é o Exalted, ele vale Atualmente, né? Tem isso também, tem a... a é baseado Também da época aí, tá ligado? Este aqui vale exatamente, hoje 64 caos Ou seja, 64 bichinhos Desses aqui, ó Deixa eu separar um aqui e botar aqui, ó. Tá vendo? Esse caos aqui, ó. Ele dropa, tá ligado? Ele é praticamente a moeda do jogo. É os itens. Vocês praticamente vai comprar com ele, tá ligado? Isso aqui, ele é uma. É, vale 64 desse aqui, ó. 64 desse aqui, vale esse exaltado, tá ligado? Vocês têm que tomar cuidado e guardar com carências aqui. Esta arma aqui mesmo, ela é linkada com cinco slots eu comprei ela exatamente com um bichinho desse aqui, mas digamos não não foi não, foi mais barato, foi só 58 caos foi, não foi 44 caos foi, 44 caos, ou seja, 44 esse aqui. Vocês vão ver a dificuldade que tem dropar isso aqui, tá ligado? Praticamente vocês vão passar horas e horas juntando e não vão conseguir, tá ligado? Tá vendo? Eu tô, eu tô com pouco aqui, mas eu tô com pouco porque eu saí vendendo, tá ligado? Não pense porque eu tô pouco pouco, porque eu sou azarado não, tá ligado? Porque realmente, ó e tem algumas coisas aqui que eu não sei o valor, inclusive ó, a silver coin, tá ligado? se você por acaso não sabe usar ela, ela serve pra te dar as profecias, tá ligado? Essas profecias aqui, elas têm, te dão um, umas coisas muito massas. Tipo, dão os bosses, dão monstros especiais que dropam né, itens lendários. Você pode ficar usando ou faça como, pode, como o pessoal faz, né? Venda, tá ligado? Pra quem queira usar, tá ligado? Eu tô com muitos aqui. Dizem que é, cada uma dessa aqui vale um caos, tá ligado? E eu vou negociar depois. Ou é, é dois por um, tá ligado? Duas dessas vale um caos. Ou é três, não lembro, tá ligado? Se você vale pro caos, é melhor trocar, tá ligado? Pra fazer... Negócio. Mas quem sabe eu não faço as profecias, né? Porque sabe como é que é, né? Profecia, profecia, né? É muito massa, velho. Às vezes ele do... tem umas profecias aqui que dizem, você vai se fuder, o boss de tal objetivo vai ser dobrado. Chega lá, tá dobrado, velho. É um cacete do caralho, velho. E a terceira dica pra vocês, depois que vocês descobrirem aqui como funciona esse preço aqui, ó. Se vocês querem descobrir de fato, vocês vão aqui, ó. Bota no Google PO Trader, tá ligado? Primeiro site é esse aqui, ó P.O. Trade, o Path of o Trade Este site aqui, ele faz é, Trocas entre jogadores Os jogadores quando tem um item, eles cadastram Nesse site, que é muito Foda E você pode comprar facilmente Deles, tá ligado? E é muito simples, vamos lá Vamos fazer um teste Primeiramente, lembre-se de colocar a liga Se você tá jogando agora nesse aqui Esse servidor aqui agora, ele é Essence, tá ligado? Atualmente é Essence, tá ligado? Mas tem várias ligas aqui, ó, tá vendo? A estandarte que é comum que é sempre vê atual, tá? Ligado? Tipo, essa essência daqui a um tempo ela vai sumir daqui e vai virar estandarte, tá? Ligado? Por isso que tá assim, desse jeito, vocês não, não entendem direito. Mas essência, pronto. Colocou a essência, você vai escolher o item que você quer. Vamos lá, eu vou querer colocar um staff, tá ligado? Aqui só para vocês verem, e vocês têm os parâmetros aqui que vocês vão ver. Tipo, eu quero um staff com no mínimo cinco licados. Se você botar aqui, ó 5 link, link de 5 Você não precisa botar o socket que ele já vai dar certinho aqui, tá ligado? E eu só quero item raro Aí eu desço aqui um pouquinho, ó Raro, tá aí, ó, Único Que é único E bota search Ó Acha rapidinho E quando acha, galera vou fazer de conta ó oh, isso aqui, ó Gostei Isso aqui tá uma máquina Tá massa, linkado Do, do jeito que eu quero Quatro azuis e um, e um, e um red só Você só faz isso aqui, ó Clica aqui ó, Whisper. Na hora que você clicar aqui ó, já tá copiado. E vai no jogo. Aperta ENTER ó, e dá ó. Tá vendo ó? Dá CTRL V. Já está aqui ó. Porque os jogadores eles colocam, tá ligado? Tudo listado dentro do baú e numa posição para facilitar a vida dele ó. ó. Praticamente ele tá dizendo aqui, ó. Eu tô querendo comprar esse staff que está no, é, foi listado por 30 calls e no server sense. Ele está na posição 3, top 3, tá ligado? Isso aqui é um dado que só o cara vai entender. Se apertar aqui, e vai mandar pro cara, tá ligado? E eu não vou mandar pra encher o saco dele. Tá é entendendo? Vocês, a partir de 65, começam a comprar seus itens. Estudem vídeos, tá ligado? Vocês botem lá no YouTube mesmo, tá ligado? Ó, chega assim, ó. YouTube, me ensine por favor... E vocês botam a build que vocês querem, tá ligado? Que bota assim, ó. PoE Warrior Build, tá ligado? Que eles te dão uma dica, tá ligado, pelo menos do que presta, as armas que presta, tá verdade que você tem que investir não adianta você jogar na cega, que sempre vai dar em merda tá ligado, eu mesmo, eu não vou mentir eu me, me guiei, pra saber o que que presta, porque eu nunca joguei pra FFZ é a sério, eu sempre joguei, tipo, pra brincar só pra, né, joga um pouquinho ali, tipo, eu levei praticamente o, o meu primeiro personagem pra FFZ eu levei mais ou menos uns 4, 6 meses pra chegar no level 76 esse aqui eu cheguei em uma semana, tá ligado, ou menos isso porque eu joguei muito Tá ligado esse assim, tipo eu joguei mais ou menos umas 6 horas por dia, 8, mas porque meu conhecimento já era alto assim, eu já tinha muita noção do jogo já, já sabia do Trader, já sabia também do, do esquema do, do, do, da evolução, tá ligado? dos mapas, eu não só não gostava muito de fazer porque era cansativo, tá ligado? Mas, como eu tô gravando os vídeos porque eu tenho que gravar vídeos pra que já que eu tenho que ter vergonha né, na cara, né? Porque meu vídeo de Path of Israel é o vídeo que mais pega view do meu canal eu tenho vou vestir a camisa agora e... Eu praticamente eu me guiei, tá ligado? Tipo aqui, ó Vê, essa, esse elmo aqui Ele é todo quebrado, por isso que o nome dele é The broken Crown Tá ligado? Porque, misericórdia Ele dá 61% de Proteção a caos, vê caos É essencial, galera, vocês tem Que ter proteção a caos O que que eu fiz? Esse elmo Ele dá 61% de proteção a caos isso é muito, esse é um monstro, só que Ele aumenta 20% Do dano, tá ligado? Quando eu tô com Pouco life, tá ligado? Ou seja, quando eu tiver com 20% de, de, de, de, de, de, de, de, de... Quer dizer, quando eu tiver com pouco life, os caras vão causar 20% a mais de dano em mim, pô. Eu tô fudido, é dano pra caralho. Se eu não posso deixar ficar com pouco life mas nem fudendo, que eu morro feito merda. Fora que ele tem uma redução, ó, tá vendo? Ó, de 20% na minha mana regeneração, tá ligado? Ele dá uns fumos, mas é um fumo legal, é porque é muito importante vocês terem causa resistência, galera. Porque os bosses, tudo, ele tem causa, ele causa dano por causa, que é o elemento mais forte do jogo é o caos, pô. Entendeu? Então é fundamental esses três passos, galera. Vamos revisar? Vocês se lembram do que, quais são os passos? Vamos lá. Beleza, primeiro passo: chegou no level 65, começa a usar os mapas, dia 1. E assim vai gradativamente, tá ligado, evoluindo conforme conseguir evoluir. A partir é, aí, disso, no caso, Tier 2, tá 70, Tier 3, 65, tá ligado? Pra fazer facinho, tá ligado, assim, tô falando. Vocês podem até fazer, tipo, no level 60, você já pode fazer, tá ligado, vocês tentam arriscar aí. Mas, vai por mim, é difícil, tá ligado, primeiro personagem sem itens, vocês estão fodidos. E o segundo passo é Conheça a moeda do jogo Vocês têm que aprender a juntar Esse aqui, ó Esse Orb of Alchemist também que eu não falei muito O Orb of Alchemist ele tem um valor, tá ligado? Ele é caro como um carro, tá ligado? Ele vale, é uma moeda de troca, tá ligado? E o Exaltere Por favor, galera Tentem... Tem... Eu acho que é sorte, meu, meu primeiro exaltério eu dropei no level 55, mais ou menos. É só vocês ir jogando, tá ligado? E, por favor, evi invistam em itens que dropam itens raros. Tá entendendo? Eu investi isso aqui, ó. praticamente eu fiquei até o level 60 investindo em itens para dropar itens raros. Por quê? Eu precisava de sorte para dropar caos, precisava de sorte para dropar... Saca só quantos lendários eu já tenho. Quer dizer, item único, ó, isso aqui tudo é item único, ó, ó, tudo item único, dá pra fazer os personagens perfeitos do começo, e eu tô com as ideias dos personagens que vou fazer cada apelação do caralho, e, inclusive tem aqui ainda aqui ó, tem uns bols, tem um negócio, uma armaça, ó. É. tem item pra caralho, tá ligado, inclusive eu tô usando alguns, né, <risos> tá entendendo, isso aqui são tudo armaduras fuderosas, tá ligado, que eu tenho guardado, tem uma armadura aqui ó, uma armadura que eu consegui forjar, eu mesmo, Olha, saca solo 1400 de defesa, velho Eu me forjei na cagada da porra eu Cliquei nela Porque o Essence tem isso, tá ligado? Ele tá mais fácil Pra você que não gosta de sofrer muito Joga o Essence Você não, não perde por esperar Ele tem esses negocinhos aqui, ó As Essências que dropa daqueles monstros que Vocês já estão cansados de ver aqui nos meus vídeos E quando você joga no item normal Ele transforma em item raro, tá ligado? E com sorte, ó Cada apelação do caralho Vocês me viram, né? Como é que eu tava jogando e o terceiro passo, só pra recapitular, galera P.O. Trader P.O. Trader P.O.E. Trader, no caso Bota no Google, primeiro site é ele Só estuda um pouquinho aqui, ó Tem tudo que vocês quiserem Tipo, se vocês quiserem colocar o item aqui, ó quero, Ah, eu quero uma arma, eu quero um bowl, beleza, um bowl Eu quero com o quê? Bota logo o jogo em inglês pra vocês acostumarem, que se acostumarem Porque se você botar traduzir, vocês estão, vão pegar em merda ah, eu quero um boa com ataque speed, beleza Bota aqui, ó, ataque, ataque, ó, ingresso Ataque speed, ah, mas eu quero Ele linkado com 6, beleza, bota aqui, ó Link 6, ah, eu quero que Ele seja único, beleza, search Botou único aqui, ó Search, beleza, olha só A quantidade que ele acha, ele acha tudinho, ó, e é caro Viu? 4, exalted você sabe o que que é isso, meu velho É caro, viu? é caro É caro pra caralho, e eu tenho esse boa Mas não é linkado não, esse bom não Que eu tenho, <risos> E é isso, galera. Vou ficar por aqui. Este vídeo está um pouquinho diferente do que foi o primeiro, pois eu estou gravando no Cantasia. porque meu GeForce Experience está tentando atualizar e quando ele atualiza, ele buga meu PC. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa aquele OK. E, galera, esquecendo. Ó, quando vocês tiverem perdido nos preços, ó, olha aqui em cima, em cima do P.A.O. Trade. ó. Tá vendo? Ó? Tem os preços de tudo aqui. ó. Tá vendo? Ó? Ó, o Alckmin vale ó, se você for comprar um exalté, tá vendo, ó custa, se você for comprar usando o Zorb of Alchemy usa, é, um exaltério custa 200 e aqui, ó, tá vendo, ó, ó o preço do em do Exalted, ó. um custa 66, ó, esse ó, muda todos os dias tem que ficar de olho, viu galera tem que ficar de olho aqui ele fica mudando, tá ligado, de acordo com o, o, o mercado, vai alterando é incrível esse site, é muito bom mesmo viu galera, valeu, um abraço e compartilha a bagaça,